Bem, estou lindíssima como podem ver. Bom dia, malta! Para mim é bom dia. Não sei que horas é que vocês estão a ver isto, mas para mim é um buenos dias. Hoje vou então partilhar com vocês aquilo que eu faço todos os dias, ou que tenho feito ultimamente todos os dias, que é pôr a base, pintar os olhos... Eu vou começar com este primer da Fenty Beauty. Eu não uso primer todos os dias, de maneira nenhuma. Uh, eu uso primer quando quero mesmo que a maquilhagem dure, efetivamente, o dia todo. Em setembro fiz duas viagens em trabalho, muito giras. Fui a uh, Estocolmo, adorei a cidade. Uh, fui com a Danielle Wellington. By the way, para fotografar umas coisas com eles, que vão sair mais tarde. Mas by the way, saiu este novo relógio da Danielle Wellington. Usem a código de desconto para 10% ou para 15% de desconto. Uma fala, pai, Aproveitem, porque... Os relógios são lindos e estes nós que acabaram de sair, estou in love. Vou agora usar então a base da Guerlain. Espero que não seja escura para mim. Hum. Melhor. Acho que este é um bocadinho mais escuro que o meu tom. Esta esponjinha não é má, mas eu gosto mais da Beauty Blender. Ela é bastante levezinha, tipo, não fica grossa na pele. Acho fixe, mas quem gosta mais de cobertura, eu não posso pôr mais, porque eu acho que está bem mais escuro que meu então, Tom. Bom, eu vou só usar um bocadinho de corretor, vou usar um barato, da L'Oreal, supermarcado. Pronto, que é mais acessível a toda a gente. Eu adoro este corretor, by the way. Pronto, eu acho que realmente esta base é mais escura que o meu tom de pele, portanto, vou tentar corrigir com este corretor, corrigir com o corretor. Este corretor é ótimo, estão a ver? Vamos então agora passar para os olhos. A paleta que eu vou usar é esta da Essence, é Crystal Power. Eu esqueci uma paleta mais barata para esta maquilhagem não ficar estupidamente cara. Temos todo o tipo de produtos. A minha maquilhagem de olhos para o dia a dia é super simples, apesar de para imensa gente isto é wow, mas isto é verdade, simples mesmo. Aquilo que eu faço é sempre a mesma coisa. Eu uso uma sombra matte no côncavo. Para definir o côncavo e aprofundar o olhar. E depois uma sombra com shimmer na pálpebra móvel toda. E é basicamente isto. Não tem nada a saber. Eu vou usar os pincéis da NAB. Eles também me enviaram estes pincéis que são lindos e têm ótima qualidade. Vou então começar por esta sombra. Make it happen. Tirar o excesso. Começo então por aplicar no côncavo a sombra mate. Eu acho que ela tem imenso fallout. Mas para... Uma paleta barata, acho que a maior parte das pessoas já está à espera de uma coisa do género, I don't know. Tem muito fallout, tipo, eu ponho aqui o pincel e cria-se uma cena de pó. Normalmente deixo mais intensidade tipo, no canto externo. Mas ela é super pigmentada, by the way, não tem fallout, mas é bem pigmentada. Levo para fora, para dar aquele olhar assim mais rasgado. Aqui, perto da linha de água inferior, vou usar também a mesma sombra, mas com um pincel mais pequenino também de fumar. Vou aplicar assim. Agora, com este pincel assim mais deste género, vou então aplicar esta Never Give Up. Vou aplicar na pálpebra móvel. Também é bastante pigmentado. Tenho muito a dizer. É, isto é uma maquiagem que eu faço todos os dias, agora vendo bem, parece tipo baixa, mas eu uso isto assim para o dia a dia. Antes de voltar à pele, eu vou ainda usar este lápis da Urban Decay, que é o Brow Blade Waterproof Pencil, para dar aqui um toquezinho nas minhas sobrancelhas. Preenche super bem de forma natural. Só para dar um toquezinho. Já vou nos e ainda não falei nada. Aquilo que eu queria dizer, primeiro estou a usar Invisalign uh, e preciso de dar elástico. Uh, os elásticos são uma seca ainda agora, antes de gravar o vídeo, saltam um elástico, mas tudo bem. E estou a fazer o um procedimento na LX Clinic, que é uma clínica ótima em Lisboa, mesmo ao pé das Amoreiras. Claro, vou aplicar um bocadinho de bronzer agora. Portanto, estou assim com esta fala mais estranha, que tenho três elásticos uh, e um deles saltou há um bocado. Update. A minha filhota já foi para o colégio. Estou muito contente que ela esteja na escola, ela está em fase de adaptação, os primeiros dias não chorou nunca, mas depois começou a perceber que aquilo era para ir todos os dias, então o que é que aconteceu? Quando começou a perceber que era para estar todos os dias na escola, começou a chorar e parte-me o coração vê-la chorar para ficar na escola. Mas entretanto, aquilo que eu fiz ontem que a educadora me pediu para fazer foi espreitar para a sala, quando tipo dois minutos depois. Porque eu já saí de lá, praticamente, a chorar. Tipo, caíram umas lágrimas ao deixá-la lá. Portanto, a educadora no dia a disse, olha, fique cá, depois de deixar, fica cá, para passar para a sala e veja se ela fica a chorar. Porque ela não fica. Ela para de chorar quando se entretém fica com os outros meninos. E é verdade. Tenho um lado melhor que o outro. O meu melhor lado é este. Não é? Aqui, a base fica sempre mal porta. Aqui fica sempre fixe. Portanto... Agora, para iluminar, vou usar o iluminador da paleta da Nars também, porque está mesmo aqui à mão. Eu gosto até... Um bocado mais rosa, eu gosto dos tons mais dourados, acho que fica melhor, no meu... fica melhor no meu tipo de pele. Estamos quase a terminar, agora aquilo que eu faço é aplicar um lápis preto na linha de água superior. Isto faz impressão a muitas pessoas, portanto... E agora vou usar uma máscara de pestanas, que esta é da Nabla também, que é a Pretty Vulgar. Entretanto, outro update da minha vida, comprei a Nova. E estou maravilhada mais updates, vou deixar de ter o meu escritório e estou bem feliz, vou entregá-lo. Estou muito feliz com essa decisão, porque para mim já era um suplício ir todos os dias para o escritório. Hum, nunca adorei na verdade ir para o escritório, mas as minhas, as minhas casas. A minha casa antiga era pequenina, agora vou experimentar este Kiss Kiss Liquid da Guerlain. Não sei se isto é mate ou não, eu sou para os mate. Uh, a minha casa, a minha primeira casa era super pequenina, eu acho que isto precisa de mais cor, senão vai morrer. Então na nossa primeira casa nós realmente precisávamos, sentíamos mesmo necessidade de ter um espaço maior para poder gravar vídeos, para, pronto, separarmos o trabalho e não sei o quê. A minha primeira casa era uma kitchenette e um quarto. Entretanto, mudei de casa outra vez, estou aqui nesta casa que é enorme, em comparação às outras todas que eu já tive, esta casa para mim é gigante imagina, a minha primeira casa tinha 70 metros quadrados para aí. A minha segunda casa tinha 85, quase 90. E esta tem 140, portanto, tenho espaço para ter uma closet, tenho espaço para ter um escritório. Mentira, este então, batom da Guerlain. Já vos digo qual é que é a cor, NC01 ou L300. Eu estou a ver se acabo o vídeo da cozinha, porque a minha cozinha ainda não está finalizada mas assim que estiver o vídeo sai, foi como o quarto da Madalena, quando ficou pronto, o vídeo saiu. E a cozinha ainda está a ser, uh, falta-me pintar uma parede e quer tirar algumas coisas dali, portanto, ainda não está o vídeo pronto, mas vai estar muito em breve. Tenho ali também um livro muito giro sobre o Essencialismo, uh, não sei se vocês conhecem, mas eu vou buscar para vocês verem. Este livro recomendo muito. Ainda eu comecei agora, confesso que ainda não li muitas páginas, mas já vi alguns documentários sobre o tema, sobre minimalismo também, mas eu acho que essencialismo e minimalismo se cruzam sempre. Basicamente o essencialismo fala sobre Fazermos aquilo que realmente nos faz feliz e dizer que não a coisas. A coisas que nos ocupem a cabeça, estão a perceber? Tipo, imaginem. Enfim, é libertar-se de tudo aquilo que não vos faz feliz para se focarem naquilo que realmente vos importa e naquilo que vos deixa feliz e não deixarem que outra. Ou seja, que a vida vos conduza. Minha ideia é ser eu a conduzir a minha própria vida e não. e não deixar que outras influenciem tanto as minhas decisões e as minhas escolhas e me focar naquilo que eu realmente quero. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal e vemo-nos no próximo. E no meu Instagram também, passem por lá. Beijinhos.